E aí pessoal, beleza? é Mais um vídeo aqui no canal Apostador Recreativo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a melhor casa de apostas de todos os tempos. Mas antes aqui, já agradecendo todo mundo por coincidência, nesse vídeo aqui eu cheguei a 1 um milhão e 3 três, e três inscritos. 1 né? um milhão e 3 inscritos, então agradecer a todo mundo aí que se inscreve aí, dá like e compartilha no canal. Então enfim, vamos rapidamente, eu vou tentar fazer um vídeo curto aqui, não é sobre 1 um milhão. É sobre a melhor casa de apostas de todos os tempos aqui, vocês estão vendo que eu estou falando da 1xbet, eu até fiz um vídeo aqui ó, chamando ela de um x lixo, porque ela estava confiscando todo mundo, é, mas eu resolvi me redimir aqui e fazer um vídeo sobre ela, então não vou ficar falando aqui muito sobre a, a casa, porque todo mundo já conhece, basta é, ver aqui o site, você vai ver todas as qualidades aí que ela tem, tudo de bom que ela tem para oferecer. Então, para mim ela é a casa número 1, um, a melhor casa do mundo. E depois aqui a um Xbet, que ela pertence a um Xbet, só que ela aceita criptomoedas apenas. Logo em seguida, a terceira melhor casa do mundo seria a Melbet, que ela também pertence a um Xbet. E como eu sei disso? Quando você recebe um e-mail da um Xbet, aliás, da Melbet, o e-mail tá lá arroba @umxbet.com. Além disso, ela tem odds iguais a um Xbet que me leva a crer que são da mesma plataforma. Outra casa aqui também que tem odds iguais, mas eu não tenho certeza que pertence a um Xbet, é a Estavecabec. É, acredito que a pronúncia deve ser mais ou menos isso mesmo. Outra casa que tem odds iguais, deve ser da mesma plataforma e talvez da mesma empresa. Então, a um Xbet aí continua sendo a melhor casa de apostas de todos os tempos. E como eu disse, eu resolvi fazer esse vídeo aqui apenas para é, salientar aí as qualidades delas. Tem muitas pessoas reclamando aí, inclusive nos grupos do WhatsApp. Eu sou chamado para ver e ter ficatura nesses caras, né? Eu perdi aqui 206 dólares, não é muita coisa, foi confiscada. Eles não conseguiram apresentar nenhum motivo, né? Sei lá, talvez porque eles não precisam apresentar nenhum motivo. E eu enviei três cartas para lá. Isso demorou aí mais de um ano, porque entre enviar cartas e, ele, e o tempo para eles responder, demora, né? Apesar de que eles responderem por e-mail. Também fiz umas duas conferências no Skype e também respondi alguns questionários online aqui, ó, alguns questionários escritos, mais ou menos aí uns 4 ou 5. Enfim, não adiantou de nada, era só para ver meus conhecimentos em aposta mesmo, para ver como eu fazia para acertar. Também eu soube de casos aí, através do grupo do WhatsApp que um usuário disse que perdeu 20 mil aqui, segundo ele. Foi confiscado com certeza também deve ter feito alguma coisa errada. Deve ter acertado muitas múltiplas aqui, né? Aí acumulou muito dinheiro e a casa é confiscou porque alguma coisa devia ter errado. O cara ganhar alguma coisa deve estar errado. Eu também sei de outro caso que a pessoa juntou dois mil Enfim, são vários casos. Mas porém as pessoas ficam falando ah vai no vai no na pesquisa e digita um x um xbet scan. Vou digitar um xbet scan então, já que as pessoas ficam falando isso, vamos lá. Bom, é, já aparece aqui mesmo várias pessoas reclamando, mas eu acredito que todas as pessoas devem estar erradas, inclusive esse aqui, ó, o primeiro que aparece, é um dos fóruns mais conhecidos, pelo menos fora do Brasil, inclusive um dos mais procurados, quando há algum problema, porque eles, além de ter o fórum, além de fazer análise das casas de apostas e qualificar elas, inclusive... A 1xbet está qualificada lá erroneamente como D, as qualificações vão de A mais até, se não me engano, até menos F, ela está qualificada como D. E quando tem algum problema, eles recorrem a esse site, em algumas oportunidades eu já li relatos, que eles conseguem aí ajudar de alguma forma as pessoas. Você vê aqui um monte de pessoas reclamando da 1xbet, com certeza é um monte de pessoa que ganhou na 1xbet e foi confiscado, né? Mas quem mandou ficar apostando em HT no, no, no time da casa, né? Acontece isso, às vezes ganha com odds altas. Então aqui é um 1xbet patrocinando aí um jogo... Esse aqui é o jogo da Albânia versus Itália, acredito que seja. É 1xbet para tudo quanto é lado. E por aí vai. Se você procurar aí, você vai encontrar muitas informações nesse site aqui. Sobre várias casas e também pessoas reclamando aqui sobre a 1xbet Vou mostrar até a qualificação que dá 1xbet aqui na casa deles Como eu disse, é qualificada como D Não é A, nem, nem B, nem C, é D Mas pelo menos não é menos D, né? Ela nem tá aqui nesse ranking, tem que ir lá na blacklist, senão não encontra ela Então vamos lá Então o okay, que? Tá as casas para ser evitadas em vermelho e ela está aqui, ó, como qualificação dela D, Uma qualificação muito errada aqui da desse site. Com certeza esse site aqui também deve ter uma conta não XBet foi confiscado, ficou com raivinha e fez esse ranking aqui. E tá tão errado que tem uma casa aqui ó, 12 bet, eu já falei sobre ela aqui. tá com D menos e para mim é uma casa muito boa. Para você ver como isso justifica um XBet não poder estar aqui, teria que ser, é, teria que ser top, teria, teria que ser A mais. Por ser, simplesmente por ser a melhor casa de apostas do mundo. Você vê muitas pessoas reclamando, com certeza todos estão errados. Não é possível a casa confiscar todo mundo. No meu caso mesmo, ela não soube apresentar um motivo, mas com certeza havia um motivo. Mas aí, vamos digitar então o é, Bet365Scan para ver se não é só a um x -Bet scan. Também ó, aparece alguns relatos aqui, inclusive com vídeo no YouTube. Então, quer dizer, com certeza... A Bet365 deve ter roubado esses caras. Ao contrário da 1xbet, que é a melhor casa de apostas do mundo. E com certeza ela está certa, até no meu caso. Nem vou dar muita bola para a Bet365, não. Voltando a 1xbet, aqui, ó, ela patrocina o Campeonato Brasileiro 0B. Se não me engano, já patro patrocinou a Copa do Brasil. Não tenho certeza quanto a isso. Vamos ver aqui alguns jogos... Algumas imagens de alguns jogos em né, Goiás e Boa Esporte, você vê lá no fundo, atrás do gol, 1xbet. Um Vamos ver outro jogo aqui. Atlético de Goiás e Guarani, 1xbet um de novo. Jogo do Oeste e Coritiba de novo, sempre no mesmo lugar, parece que ela gosta desse lugar perto do gol aqui. Deve ser um lugar mais caro ali para publicidade. Você vê aí, vários jogos tem a 1xbet um sempre presente no Campeonato Brasileiro, mais um jogo da segunda divisão do Vila Nova. Bem lá perto do Gol. E é isso aí. Só queria mostrar que ela está no Brasil mesmo. E vamos ver aqui outras coisas. Ah, eu deveria ter feito esse vídeo aqui há muito tempo, entendeu? É, lá para o dia 23 de abril. Era para eu ter feito esse vídeo. Só que eu fiquei enrolando, e enrolando. E não fiz ainda esse vídeo fazendo... É, me redimindo com essa casa que eu fiz esse vídeo. Chamando de um x Lixo. E eu descobri aqui que ela tem canal no YouTube. Ó, a média 1X Que é lá o... O site que você pode é, utilizar criptomoedas, vou me inscrever. Ah, já sou inscrito? já Deixa eu ver. Eu já sou inscrito. Não vou deixar esse canal de jeito nenhum. Vamos ver aqui. É um XBET também. Eu recomendo vocês se inscreverem aqui. a coitado, eles têm apenas 38 inscritos. Vamos ver. a um XBET. A um XBET já tá no vídeo aqui, mas eu não quero ver o vídeo. Também já são inscrito 207 mil tem aqui no canal da um xbet. Não chega a um milhão igual o meu, mas enfim, tá aqui. E para você que já tá cansado de ver esse vídeo aí, se você assistiu até o final, eu vou mostrar no final como que eu fiz para como que eu farei para reverter a minha, a minha situação lá na 1xbet. Por isso que eu já estou falando aqui que é a melhor casa de aposta do mundo. Eu vou mostrar como que eu fiz para reverter. Então vamos seguindo aqui em frente, estou mostrando aqui tudo que aparece pela frente sobre o xbet Ah, eu queria dizer aqui em alguns vídeos sobre futebol, aqueles vídeos que mostram os gols da rodada, vídeos aqui mesmo do Brasil, já está aparecendo a propaganda da 1xBet aí, a nossa querida 1xBet, está sendo anunciada nela. E também em outros sites, veja aqui, eu recebi um e-mail de um site de comparação de criptomoedas, que é o site CryptoCompare. E ele é anunciando aqui, né, fazendo uma propaganda para 1xBet, fácil apostar na 1xBet que pertence a 1xBet. 1xBet, então, é a segunda melhor casa de apostas do mundo, e é 1xBet a primeira melhor. Parece que eu já falei isso, então vamos ver o que tem mais tempo para mostrar aqui. Uh, acho que tem mais nada para mostrar aqui. Então, vou mostrar aqui porque eu deveria ter feito esse vídeo desde o dia 23 de abril. Vamos ver aqui o porquê. Por causa desse e-mail aqui que eu recebi no dia 23 é, de abril, né, era uma conversa que eu estava tendo com a 1xBet, e ele mandou aqui é, essa pergunta aqui para mim, esse, essa mensagem. Está traduzido para o português, então pode ter alguns erros aqui de conjugação. Vamos lá. É, bom dia, você pode indicar o site, site. Ele repete duas vezes aqui, né? vai ver para enfatizar. Você pode indicar o site, site e uma estatística dele, ele se referia ao meu site. Esse aqui, ó, o Aposta Poker Bônus, que inclusive está um pouco parado, eu tenho que postar algumas coisas lá e vou sim postar com mais frequência assim como no canal e a segunda pergunta e qual rendimento pode atrair obrigado isso aqui nós estava negociando sobre conversando sobre afiliados eu tenho conta de afiliados na 1xbet mas isso é há muito tempo muito antes dele entrar em contato aqui comigo nesse vídeo que você está vendo aí pode procurar o link aí na na descrição você não vai encontrar porque eu não coloquei o link aí eu não coloco aliás eu não coloco em lugar nenhum depois que eu fui confiscado por quê? Para as pessoas, para você aí ver esse vídeo aqui, não ficar falando Ah, você está fazendo esse vídeo só porque você está ganhando aí afiliados. Não, não estou ganhando e ainda falo bem aqui da melhor casa de apostas de todos os tempos. Então, completando aqui a, a mensagem, ele pedia para enviar estatísticas do meu site, que não é um grande site, não é muito acessado, e qual rendimento eu posso atrair para eles. Olha, estou interessado aqui em uma parceria. Aí ele finaliza com essa informação... Ajudarão-me a desbloquear sua conta. Olha só, então eles estão oferecendo aqui, se o meu site for bom mesmo, eu posso enviar lá para eles as estatísticas, dependendo, dependendo do rendimento que irá trair para eles, eles desbloqueiam a minha conta. Como meu site não é muito bom, de repente é, ele seja mais ou menos, e eu consiga desbloquear pelo menos ali, 50% da minha conta, quem sabe, né? Enfim, então essa é a solução, cara. Cria uma conta de, no programa de afiliados lá na 1xbet. Você vai lá embaixo, deve estar tá por aqui mesmo. Digita aí, afiliados e vai encontrar fácil ou difícil. Ah, encontrei aqui o programa de afiliados. Faz uma conta lá. Daí você cria um site, mostra para eles o seu rendimento. E se o seu rendimento for muito, aí ó, cê, eles podem desbloquear a sua conta, né? Já não sei que relação tem uma coisa com a outra, né? Se você render é, para eles um bom dinheiro, eles liberarão, as, ajudarão a desbloquear a sua conta. Ou seja, ajudarão. Talvez nem consigam. Mas enfim, talvez valha a pena. Mas enfim, se é um Xbet diz, é porque é verdade. E eu continuo é, acreditando que, que é a melhor casa de apostas. Inclusive, eu deveria colocá-la aqui. Ela não tem aqui. Mas eu deveria colocá-la aqui. Ó, em primeiro lugar, acima cima da Betfair. Quem é a Betfair? Perto da um xbet então esse vídeo que eu queria mostrar aqui melhor casa de apostas é do mundo a 1xbet um e você pode se cadastrar e se inscrever no canal deles é indicar a 1xbet um só que não e ganhar aí uma boa grana com 1xbet um também recomendo aí de repente se apostar na melbet está v deve ser tudo casa boa mesmo para fazer as apostas então isso aí não tem nem muito o que falar dessa casa simplesmente a melhor casa de apostas de todos os tempos. Então boa sorte aí para você, para você que ganhar aqui na XBet. Espero que você tenha entendido esse vídeo, o contexto do vídeo, o intuito, a intenção do vídeo e não leve tudo ao pé da letra, né? Não é porque uma casa é indicada no YouTube através de e-mail ou patrocina a CLB que ela seja uma casa boa. Também não quer dizer também que ela seja uma casa ruim. Para algumas coisas, para algumas pessoas dá certo. Para outras pessoas não. Mas eu não indico. Aliás, eu indico. Eu voltando ao passado, eu indico a melhor casa de aposta do mundo. Para não apostar lá. Mas é porque cada vez mais eu vejo mais pessoas postando no grupo de do WhatsApp. No Facebook que ela confiscou a conta do indivíduo e ela não consegue apresentar o motivo, porque ela não precisa apresentar o motivo, ela está certa e pronto, acabou. Então, é isso aí, espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.